Pessoal, vamos dar um início agora, uma aula de... Não é de humanizada, tá? É como fazer os blocos para usar como uma planta humanizada, tá? Geralmente o pessoal pede em grupos é, blocos para humanizar é, em alta resolução, qualidade de render, é, blocos de Photoshop. Isso aqui, gente, vocês estão vendo, isso aqui são blocos do SketchUp. Que foram renderizados e convertidos em PNG para usar no CorelDRAW, no Photoshop como imagem, tá? É, é o seguinte, a maioria desse, desses blocos aqui às vezes é, é transferida de um de um, de um outro programa para o SketchUp, tá? Então tem vários para baixar na internet. Alguns aqui são de cenas que eu peguei, às vezes uma cama, um um, um sofá. Tá? E eu peguei só ele para fazer esse, esses modelos aqui, tá? Então, vocês vão ter aí à disposição de vocês esses modelos que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? É... Mas isso aqui é o seguinte, então, a gente vai começar, vamos botar a mão aqui no, na massa. É bem simples, tá? de PNG. Eu vou fazer duas humanizadas, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer isso, transformar o PNG no Photoshop e no core draw, tá? Então a gente vai primeiramente a gente vai escolher aqui, tá? Eu não vou usar o carro porque a gente também não vai ficar configurando, eu vou pausar quando estiver configurando os materiais. A gente vai fazer então, a gente vai fazer uma cama e vamos fazer esse, esse essa fruteira aqui, tá? Então eu vou abrir nossa cama aqui primeiro, que a gente vai trabalhar em cima dela, em cima da fruteira, tá? Já aberto o modelo aqui no SketchUp, ele está aqui em Vista de Cima, tá? A gente vai trabalhar para fazer a, um bloco humanizado, a gente vai trabalhar com essa, essa parte aqui da ferramenta do, do SketchUp, tá? Exibições, que está aqui em Visualizar, Barra de Ferramentas, Exibições, tá? É esse quadradinho aqui, essa caixa de, de que a gente vai trabalhar. Só que a gente vai trabalhar sempre aqui no alto, Vista de Cima. A gente pode renderizar assim, mandar pro render desse jeito, tá? Deixa eu botar aqui de novo. Ou, vir aqui em câmera, projeção paralela. Mas olha só, aquela cama bonitinha ficou isso aqui, ó. Não tá legal, né? Só que, em perspectiva, se a gente jogar lá no, no SketchUp alguma coisa, ou no, no Core Draw, vai ficar estranho, porque tem esses vazios aqui da cabeceira. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um... Vou mandar um Miguel aqui na, na, minha, na minha cama, tá? Eu tô trazendo ela pra baixo aqui. Deixa eu aproximar ela aqui, tá? Pra fazer, ela. Bom, aí. Olha só. Não peguei aqui, tá? Vou pegar a cama inteira. Só que eu não vou pegar aqueles vazados da cabeceira. Ok? Então agora essa parte é fácil, né? É, eu vou usar o Curve para renderizar, tá? Então vou aqui a gente vai exportar normalmente, quem trabalha com Curve também. Se usar o V-Ray, pode usar também o V-Ray, tá? Vou botar aqui como cama para mim exportar. Vamos esperar exportar, porque essa, essa cama aqui ela tem bastante coisa pra gente usar, ela tem bastante imagens, então ela demora mais para enviar para o Kirkty ou qualquer outro renderizador, tá? Aí já exportou, vou botar não aqui, vou fechar, tá? Não vou salvar, e eu vou abrir também essa, essa fruteira aqui de vidro, tá? A gente já vou exportar os dois, depois a gente renderiza os dois, e a gente vai fazer lá após também, em... PNG também, os dois juntos, tá? Essa parte da fruteira aqui, ela não tem muito, muita... Muita frescura de passar pra baixo, tá? É só, é só vir aqui no topo, tá? Ver do alto e, e mandar renderizar. Ó, se eu vim aqui em câmera, projeção paralela... Fica parecido, né? Mas eu deixar aqui perspectiva, tá? Então, vou mandar também pra lá. E vou escrever como fruteira. Lembrando que esses blocos. tá, esse que a gente foi, foi baixado. De, de grupos que disponibilizam blocos convertidos. É, cenas. A cama de uma cena. Tá? Então eu estou usando esse. Que é mais bacana. Que vai dar uma realidade de melhor. Do que a gente usar alguns blocos. Às vezes que a gente encontra no, no armazém 3D. E não são legais. Tá? Exportou já. Vamos vou fechar aqui, e eu vou abrir o meu CURCT a parte de renderização, como é um objeto só, fica fácil para a gente fazer, tá? eu vou começar aqui, não vou começar com a cama ah, vamos esperar exportar ah, exportou, vamos apertar V aqui Tá. Eu não vou dar muito detalhes aqui de, de configuração de, de câmeras tal, porque não vai precisar, tá? E quem quiser mais saber sobre esse programa, tem aqui, já deixei aqui, para vocês verem, tem aqui o curso de CUT, tá? Completo, completasso, é, um valor aqui bem acessível, do início ao... do básico até o... até o 360 interativo, sabe aqui são as imagens que são geradas, é, trabalhamos com IEs, tá? E fizemos também a Interativo 360, tá? É, deixa eu voltar no meu... no meu... Eu posso... só uma dica aqui pra vocês, ó. É... indiferente do material que tá usando, que eu vou usar aqui, ó, eu, eu vou usar o Bump aqui, do material, tá? Mas, esse tipo de material aqui, que é uma cama, eu não vou botar brilho, tá? porque nesse modo aqui se eu botar algum brilho vai ficar vai parecer uma borracha o nosso o nosso trabalho tá então vou vou colocar aqui só vou repetir as texturas aqui no, no bump tá Vou botar aqui dois deixar bem acesa ficar bem bacana o nosso nosso trabalho ó se atentando que às vezes tem um uns uns aqui tem umas coisas que são parecidas tem que, tem que olhar ali o que, que é o que, tá? tá? Tem algumas que são que dá pra enganar aqui a gente. Tem que cuidar na hora do, de usar o bump ali, tá? Pra não usar errado. Tipo assim, aqui tem uma coxa, né? E lá tem outra parte do travesseiro, não é? Então, ó, esse aqui é o 2. Material 209. Então eu vou lá. Procurar aqui, ó. 209. Isso aqui já não é, ó. É esse aqui. Então, eu vou colocar aqui dois também, tá? Estou botando dois para deixar uma rugosidade melhor aqui, tá? Aparecer melhor o meu, meu trabalho aqui, o, as ondulações dele. É, eu vou continuar configurando, vou configurar aqui também a, a, a cabeceira, tá? Eu vou dar um pause. Quem estiver configurando aí, configurando... Se não sabe configurar, compre um, um curso específico, porque essa parte que vai ser mais rápido. Então, eu já configurei aqui meus materiais. Uma coisa importante para a gente saber aqui, que diferente do renderizador que estiver usando, aqui na câmera aqui em Light, o Sun, o Sun vai estar tá ligado, tá? Porque a gente não exportou com nenhuma lâmpada do nosso do nosso SketchUp. Então a gente vem em Sun, tá ligado, deixa ele habilitado. Edit Light, aqui ó, Settings, Scenes, então aqui ó, Enable, é o só que é tá habilitado, tá? Se eu tirar, ele vai aparecer um xizinho aqui. Shadow é sombra. Soft Shadow é uma suavização da sombra. Tá? Eu não quero suavização da sombra e muito menos sombra. Porque eu quero que ele fique inteiro sem que apareça sombras para mim. tá? Porque sombra é uma coisa que a gente coloca lá no, no Photoshop, no CorelDRAW. Tá? Uma sombra indiferente. Então, a gente vai aqui ó, em câmera. A gente esquece isso aqui, ó, essas coisas aqui, resolução, setting... Esquece aqui, tá? Só já configurou ali, renderiza. Aí renderizou. Quando é só uma, uma, um objeto, ele renderiza rápido, tá? Aqui a gente podia corrigir aqui o, as cores, tá? É, para vocês saberem trabalhar direitinho com essas opções aqui, tá? Faça lá o curso do, do Kurt Então aqui vem em Save. Vamos salvar aqui uma imagem como cama, tá? E agora é o seguinte. Se eu não me engano, no Vray, no SketchUp, ele, te, ele tem a opção lá que salva já a, a imagem e faz um, uma imagem alfa também, tá? O Kirkty não faz isso. Então, a gente vem aqui, agora sim, no Cephas, a gente traz aqui a barra para baixo, e a gente vem aqui no LR202 Light Pass e dá um OK, tá? Ele vai gerar uma imagem como se fosse alfa lá no, no Vray, tá? que é super rápido isso aqui também, pronto, rapidão né, então a gente vai salvar isso aqui como cama 2, a gente pode já abrir um novo, vou fechar isso aqui, não vou precisar disso aqui, eu vou abrir um novo, Kirk a gente vai trabalhar agora com uma fruteira, mas lembrando assim, ó, como eu falei que na cama não tem brilho, não, não, tem, não precisa botar um, um gloss, um especular na, na, na cama. Aqui vai ter que colocar, porque às vezes na fruta dá um brilho, ela, ela tem a rugosidade dela, dá um brilho. A, a, a, aqui tem banana também, a banana, quando a casca é novinha, ela tem um brilho nela, um brilho natural, então a gente só vai. Vamos ver aqui, ó, a gente tem aqui já os, as texturas, né vai colocar que a gente já não coloca vou botar 1.5 a gente vem em especular todos eles a gente vai colocar essa opção aqui botar um pouquinho de especular aqui no freso aqui no fresnel a gente vai trocar tá e aqui botar 10 onde que a gente não vai colocar 10 você assim, é na banana a gente vai botar um pouquinho mais a botar 15 tá então eu vou dar um pause e vou editar aqui as opções aí configurado Lembrando aqui para ficar bacana tem que configurar também os cabinhos da maçã, essa parte preta aqui da, da banana, tá? Só vai faltar aqui o, o vidro, tá? Eu gosto de usar esse vidro aqui, ó. para esse tipo de, de imagem, esse aqui, ó. Esse 11. Tá? Eu vou dar um Apply. Não esquecendo aqui no Sun, Edit Light, tirar a sombra, OK. E bora renderizar, tá? Enquanto ele está terminando de renderizar aqui, passando o Anti-Aliasing Eu vou mostrar pra vocês aqui, essa a cama que a gente já renderizou, tá? Eu vou pegar ela e vou jogar dentro do meu SketchUp Tá? Vocês vão ver o que, que, que vai acontecer ela apenas renderizada Olha só Ela veio como uma imagem JPEG, tá? Então a diferença é que eu não, nem expliquei pra vocês aqui direito, tá? E que, que o BP, o... PNG, ele vai ficar transparente aqui em volta, tá? Vou botar uma imagem aqui não fica legal. Às vezes, você vai colocar também lá no CorelDRAW, no Photoshop, pra fazer a tua humanizada lá. E com imagem assim é complicado. Tem que recortar pedacinho, pedacinho, tá? Então, eu vou ensinar vocês a fazer isso e transformá-la em PNG, tá? Ó, já renderizou aqui. Vou fazer a mesma coisa que o outro. Olha que bacana que fica, ó. Esse aqui eu botei um pouquinho de... De especular, então por isso que ela ficou com com esse brilho. Vou botar aqui, vou botar fruteira e novamente a gente vem aqui em start render, a gente vem aqui em light pass, a gente vai renderizar assim também que já está renderizando, ó, é rapidão. Eu vou colocar aqui. Fruteira 2 Ok Vou fechar aqui meu Meu Kirk tea, E eu vou deixar aberto aqui o, o SketchUp Eu vou abrir aqui meu Photoshop Eu tô com o um Photoshop CS5, mas creio que isso fazer em qualquer outro Photoshop Eu vou primeiro trabalhar com a cama aqui ó Eu vou pegar a cama aqui meu JPEG, que é a primeira que eu salvei, tá? E eu vou jogar aqui dentro do Photoshop Ó Agora eu vou pegar essa cama 2 que fez um... Ficou tudo preto, vou jogar aqui, clico duas vezes em cima, ok? Agora, essa que está embaixo, ela está como background. Eu não quero que ela fique como background. Então, eu vou dar dois cliques nela, até para ela sair aquele cadeado ali. E, ó, new layer, ok. Ela é uma layer, assim como a cama 2 é uma layer, tá? Então, eu vou vir aqui na cama 2, que é esse preto aqui. Eu vou usar a varinha de tina, da varinha mágica. Vou clicar nessa parte sólida. Selecionou só a parte sólida. Clico o botão direito, a gente vem aqui, ó, select inverse. Ele vai inverter a seleção. Ele seleciona toda essa parte de fora e aqui de dentro a preta não está selecionada. Eu não vou mexer nessa imagem. Vou clicar aqui na Layer 0, que é a minha, a, a, o que eu preciso, e vou apertar Delete. Quando eu aperto Delete, aqui mesmo já aparece o quadriculadinho atrás. Tá? Ela está sem fundo. Então eu vou pegar aqui a cama 2 e eu vou jogar aqui no lixo. Está aqui minha imagem. Tá, sem fundo então eu venho em file save as em format a gente vai escolher aqui ó png tá? cama png salvar aqui a gente coloca a segunda opção tá ok só isso, agora se eu venho aqui ó cadê a cama aqui? a minha cama png tá? eu vou pegar essa aqui eu peguei aquela antes, não deu certo né? ficou branco em volta eu vou jogar aqui no meu SketchUp. Ó, tá aqui, minha cama, sem fundo. Se tu quer trabalhar só no SketchUp, se tiver um piso aqui, ela vai ficar sobre o piso, tá? Não vai ter nada aqui do lado. Tá? Então, é basicamente isso. Então, eu vou fazer isso a mesma coisa com a fruteira. Vou vir aqui no PS, eu vou fechar isso aqui, essa aba. Vem na minha fruteira. Vou pegar a fruteira aqui, colorida bonitinho. Renderizada. Jogo no PS. Photoshop. Pega a fruteira 2 aqui. Jogo aqui em cima. Dois cliques. Beleza. Clico aqui embaixo. Nessa aqui que está com background. Dou dois cliques. Para criar uma layer. E sumir esse cadeado. Ok. Agora volto a clicar novamente na fruteira 2. Pego a varinha margem mágica e clico aqui no sólido, botão direito, select inverse, fez a seleção inversa da imagem, então eu clico na layer 0 e delete, ó, dá pra ver aqui no canto aqui que já ficou sem o fundo, né, então eu pego a fruteira 2 e joga embora aqui, então tem a fruteira 2 aqui, né? a fruteira png, fruteira sem fundo, vou salvar ela aqui como PNG também, tá? PNG fruteira. É só isso, só isso. Agora vocês podem trabalhar lá no, lá no autocad, no, desculpa, no draw ou no SketchUp com elas assim, tá? Não tem, não tenho que, o que tem que mudar, é bem simples mesmo, sabendo renderizar, sabendo as opções do teu render, vocês podem fazer isso, tá? Eu vou abrir agora no Corel aqui, que a gente vai fazer, quem não sabe mexer com com Photoshop, que sabe mexer com CorelDRAW, que tenha a, a, a, o Corel, o Switch do Corel adicionado aqui, só vou botar aqui uma eu vou ensinar também a salvar no, no Corel, né? Não vou só ensinar no Photoshop, tá? Photoshop é mais fácil. Só voltar aqui pra vocês verem que ele tá sem fundo mesmo. Ó. Entendeu? Então é o seguinte: eu vou desbloquear isso aqui. Não quero isso aqui, tá? Vou deixar aqui. Só que com o Corel, se eu usar a imagem aqui, eu vou ter que converter ela para bitmap. Só que o bitmap, ele perde a qualidade quanto aumenta e diminui, tá? Então, não vale a pena. Então, a gente tem que... Já que tem o adicionado, provavelmente tem o Corel PhotoPaint também junto. Né? Aqui eu estou usando o X3 aqui no meu computador. Tá? Mas outros dá para fazer também. E a mesma coisa que eu fiz com a fruteira e com a cama, eu vou fazer aqui no, no PhotoPaint. Jogo aqui, ele cria a layer lá, ó pego essa aqui também jogo aqui só que sempre vai ficar desbloqueando tá então é mais fácil mais simples vou pegar também a varinha mágica clico aqui no sólido tá o que que eu, que eu posso fazer agora aqui tá? É... eu posso inclusive ó apertar nesse olhinho aqui ó apertar no olhinho clicar no fundo e já tem imagem aqui ó, sem excluir nada, entendeu? Vou fazer de novo aqui, tá? tá? Peguei a varinha mágica, ó. Ficou vermelho em volta, se eu quisesse ao contrário, eu podia é, desvirar também, né? Mas eu. Aqui, ó. Excluir fundo é a mesma coisa. Mas eu, esse aqui tá. tá desse modo aqui. Então, eu vou Eu quero vou ocultar essa layer de cima e vou tacar de baixo. A de baixo eu faço dou um ctrl c ou um ctrl x é indiferente tá então eu já venho aqui no corel draw opa não, não deu certo porque eu tava com a layer 1 lá ó. então eu quero a layer dou um ctrl z aqui de novo apaguei ali e cliquei no fundo aqui ó vamos pegar o fundo tá deu um ctrl x agora dá certo ó. ctrl v entendeu Agora, tu não vai salvar como aqui no, no Draw, aqui a gente tem que exportar, tá? A gente vem em arquivo, exportar. A gente vem procurar também a opção é, PNG, aqui ó, PNG. Isso aqui era, o, era a cama, vou botar cama Corel, tá? Exportar. Aqui ó, tem essa opção aqui ó. De converter em bitmap e tal, mas coloca aqui, ó Suavização de serrilhado, tem que estar tá ativo tá? Olha aqui o tamanho da largura e altura da minha imagem, DPI Se eu quiser botar menos, eu posso botar, tá? Olha o tamanho do arquivo tá? A gente pode até mexer aqui nos DPI dela Mas eu vou deixar como tá Vou botar aqui, clicar no fundo transparente OK Aqui não muda nada, só pode dar OK aqui E tá beleza Tá? Então é a mesma coisa que no, no, lá no, no Photoshop então, eu vou abrir de novo aqui o SketchUp para vocês terem certeza que as duas deram certo que é aqui cama PNG ah, eu não sei nem onde é que eu salvei Ah tá aqui ó Cama coral tá ali vem aqui no SketchUp. Essa que do Photoshop ficou pequeno, ó. Tá? Mas tu pode aumentar ela normalmente, tá? Que ela não vai, não vai distorcer. E a minha cama do Corel Draw, que é essa aqui. Vou jogar aqui. Vai ficar baludo ali, ó. Tá? Ó. tanto quer aumentar essa aqui, pode aumentar também. deixar o mesmo tamanho da outra, tu pode é, aumentar, pode inverter, ó, não perder qualidade, tá? Pode girar aqui, ó, normalmente, tá? Então tu trabalha com esse modo no SketchUp, se tu fez uma planta baixa direto no SketchUp, quer é usar esses blocos de qualidade e que são menos pesado, pode usar, tá? Vou, vou ver aqui como é que ficou aqui, ó. Esse meu aqui ficou com 1 Mega e 51, tá? Esse aqui do PNG do Photoshop aqui ficou com 394 Kbytes. E agora vamos olhar lá... É... não é aqui? É... na aula PNG. Quanto é que era a imagem que a gente usou para fazer isso aqui, tá? Eu vou, cadê a foto da imagem? Aqui. Olha aqui ó, 62... 61 Megabytes. É uma diferença grande, principalmente se tu for usar, fazer só uma humanizada, né? Então tu... Mais fácil tu... tu é, fazer o render dela e jogar lá humanizada, ela vai pesar bem menos o seu trabalho Do que fazer todo o projeto 3D dela no, no SketchUp, tá? Se for realmente só planta baixa, plano visto de fundo, tá? É, deixa eu dar aqui... Mais um negocinho pra vocês, ó... Se quiser me adicionar, sou a Angélica, né? Aqui tá meu Face Aqui tá meu minha página, se quiser me seguir, me curte ali. Se quiser me adicionar aqui no meu Face, deixa um recadinho para mim aqui no Inbox, ó. Porque se me adicionar aqui, não vou saber quem é. Então, deixa um recadinho dizendo o que, que achou da aula, beleza? Então, tá bom. É só isso, vocês vão ter aí o download. No link, no link abaixo aí do vídeo, vocês vão encontrar o download da, das imagens que eu mostrei pra vocês, tá? Que são... Essas imagens que eu já humanizei já para mostrar para vocês como fazer aqui, né? Então, eu já tenho umas imagens para vocês já trabalhar, tá? Então, ó, a partir do momento que vocês aí já estão renderizando as coisas aí, mandem para a gente aí, manda para mim no meu Face. Bom, já que eu mandei isso aqui, achei legal, vou te mandar. Pode mandar, aceito de boa, tá? Valeu, pessoal. Tchau.